Você conhece os 17 princípios de um trabalho em equipe? Tem interesse em estabelecer uma diretriz para fomentar um trabalho muito mais colaborativo com o seu time? Se esses temas lhe interessam, vem cá comigo que esse vídeo é para você. Olá, eu sou o Marcel Bolina e mais uma vez, boas-vindas ao nosso canal. E se essa é a sua primeira vez por aqui, ative o sininho, receba as notificações, comente, compartilhe os nossos vídeos e lembre-se que toda quarta às 20 horas um novo material maravilhoso vai estar tá à sua disposição. Pois bem, gente, nesse vídeo eu quero falar sobre um autor de livro chamado John Maxwell, que escreveu mais de 60 livros, palestrante de liderança, renomado, e ele relatou nesse livro os 17 princípios do trabalho em equipe, ele relatou qual seria o melhor caminho para a gente construir e liderar equipes eficazes. Maxwell apresenta, nesses 17 princípios, o que ele acredita ser mais do que fundamental para o sucesso de qualquer time, onde todos vão ter um objetivo em comum. Além disso, uma comunicação aberta, responsabilidade compartilhada, confiança, respeito, assumir a postura de liderança, flexibilidade e, claro, também comemorar aquilo que der certo. Muitos, inclusive, relacionam essa obra com um estilo de liderança muito mais democrático. Falei um pouco sobre esse tema em vídeos anteriores. E nesse sentido, se você adota ou tenciona adotar esse estilo de liderança, eu não tenho a menor dúvida que esse vídeo vai contribuir e muito com o seu desenvolvimento e crescimento profissional, pois os 17 princípios do trabalho em equipe, eles são muito importantes para garantir sucesso em qualquer time e esses princípios, eles estabelecem diretrizes para um trabalho em conjunto, ajudando a criar um ambiente de trabalho muito mais saudável e produtivo. Esses princípios também ajudam a estabelecer as expectativas, alinhar as responsabilidades, além de fortalecer a motivação de todo o seu time. Ok Marcel, mas vamos lá né meu caro, quais seriam esses 17 princípios de um trabalho em equipe? Vamos lá, o primeiro, comunicação, estabeleça uma comunicação aberta direta com todo o seu público, evitando triangulação e muito mais ainda, né, o que acaba fomentando ruídos de comunicação. Segundo princípio, complementaridade. Que que é isso, Marcel? Trabalhe com pessoas que tenham habilidades complementares à sua. Pessoas com visões diferentes vão contribuir, inclusive, com o teu sucesso. Terceiro princípio. Objetivos compartilhados, alinque com o seu time o papel de cada um dentro do processo, as atividades, das mais simples às mais complexas. Quando a pessoa tem isso muito bem alinhado, ela performa e otimiza os seus esforços de forma gradativa. Quarto princípio, confiança. Estabeleça uma relação de confiança, gere segurança para o seu time e vire inspiração para as pessoas, não por aquilo que você fala mas pelas suas atitudes. Quinto princípio, diversidade. Aceite, valorize a diversidade de opiniões, perspectivas, culturas, habilidades dentro do seu time. Além, obviamente, das questões ligadas à raça, etnia, tipo de cultura, isso é mais do que fundamental para fomentar aí cada vez mais a força do grupo. Sexto princípio, Participação ativa. Líder, incentive os membros da sua equipe cada vez mais a participar ativamente, compartilhando ideias, contribuindo com planos de ação, o que vai garantir o sucesso de todo o grupo. Sétimo princípio, comprometimento. Mantenha-se comprometido com seus objetivos e foque também com que a equipe trabalhe duro para alcançar esse objetivo junto com você. Oitavo princípio tem a ver com responsabilidade. Seja responsável por suas ações. Cumpra aquilo que você promete para o seu time. E, consequentemente, as pessoas vão se inspirar através das suas atitudes. Nono princípio, compreensão mútua. Procure entender as perspectivas e necessidades de cada membro do grupo do seu time. Por isso, vale uma comunicação individual, vale muitas vezes um bate-papo mais específico, para que a gente entenda exatamente qual é a visão de mundo de cada um dos nossos colaboradores e assim o resultado ele vai acontecer naturalmente. Décimo princípio. tá acabando, hein? Complementação. Trabalhem em conjunto para garantir que as habilidades e conhecimentos de cada membro da sua equipe de fato vão se complementar. Décimo primeiro, não menos importante, respeito, coloque as pessoas em primeiro lugar. É aquela história, dependendo do que acontece no dia a dia, você pode até ser duro com o problema, mas seja afável com as pessoas. 12 segundo princípio, abertura. Mantenha uma mente aberta a novas ideias, a modernidade, a nova tecnologia que está por aí, porque isso vai garantir excelente resultado. Décimo terceiro princípio, orientação por resultados. Mantenha o foco nos resultados e no sucesso da equipe como um todo. Com toda certeza isso vai te ajudar e vai ajudar demais. 14, quarto, flexibilidade. Conheço muito líder que não tem flexibilidade, que não negocia com o próprio time. Opa! Esteja disposto a se adaptar, a ser mais flexível para atender as mudanças e desafios que possam surgir no seu dia a dia. Décimo quinto, aprendizado contínuo. Não vou ser repetitivo aqui, mas esse é o processo de evolução do ser humano. Não vamos parar no tempo, vamos evoluir. Vamos transformar, porque só assim a gente vai chegar onde a gente merece. Décimo sexto, penúltimo, dê apoio, dê segurança, encoraje os seus colaboradores para que todos esses resultados que a gente falou aqui, de fato, aconteçam e a gente possa comemorar. E décimo sétimo, último, liderança, faça com que seu time... Muitas vezes, adote uma postura de líder e líder não é um cargo que você tem. Líder é uma posição que você representa na empresa que hoje você trabalha e na vida das pessoas que estão ao seu lado. Isso garante com que o profissional, ele se torne um especialista. Ele saiba exatamente como hoje ele contribui para o sucesso geral de todo o time. Pois bem, gente, falei rapidamente sobre os 17 princípios que são fundamentais para o sucesso de uma organização. Porque eles estabelecem, como a gente falou, as bases para a criação de um ambiente de trabalho muito mais saudável, produtivo e eficiente. Esses princípios vão ajudar esses profissionais a atingir os resultados, se motivar cada vez mais e se comprometer com a missão, com o nosso propósito no dia a dia. Nesse sentido, eu quero concluir esse vídeo com uma reflexão. Se você busca evoluir para um outro patamar na sua carreira, o que lhe impede de pensar nesses princípios e, principalmente, como implementar cada um deles na sua empresa? Se você fizer isso, com toda certeza a sua carreira e seu time vão decolar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.